TikTok, Beleza então Uau! muito bem eu sou o vlog para explicar a vocês umas estratégias que vocês têm que usar para crescer aqui no TikTok se você ainda não me segue nas minhas redes sociais que estão passando aqui desse lado aqui agora que são essas três se você quer o de paraquedas aqui do YouTube, gente inscreva aqui no canal e deixa aquele de like que vai virar o nosso canal, beleza? Galera, é o seguinte, o primeiro passo é a consistência, né? Tudo que você faz com consistência vai a longo prazo de trazer um resultado bem legal No mínimo, você tem que postar 4 vídeos por dia Você vai estar dentro da média que o TikTok pede, beleza? O TikTok valoriza muito quando as pessoas passam bastante tempo no seu vídeo Por exemplo, se o seu vídeo tem 10 segundos e as pessoas só passam, digamos, 3 segundos Então, tipo assim... Esse vídeo já vai flopar. Não importa a quantidade de segundos, tempo que o seu vídeo tem. Mas o importante é que a galera continue assistindo o seu vídeo por completo. Dá like, comenta e compartilha. O TikTok vai mandar esse vídeo para pra o e outras pessoas vão assistir. E assim vai virar uma bola de neve, vários likes e vários views. Então você tem que ficar ligado nisso, beleza? Porque é o seguinte, se o seu vídeo deu uma, uma boa performance, né? A galera continua assistindo ele, dando like, compartilhando e comentando. O que vai acontecer? Ele vai, ó, crescer. Mas, se a galera entra no seu vídeo e já começa a jogar pra cima, vai passando pra cima, o TikTok vai entender, o algoritmo vai entender que o seu vídeo não é tão relevante pra ele mandar pra mais pessoas. Aí, o seu vídeo flopa. Beleza? Ficou ligado? Seguinte, outra coisa muito importante são as hashtags. Se você não usa as hashtags, você está provavelmente fadado a não crescer dentro do TikTok. Mano, as hashtags são muito importantes dentro do TikTok. Uma dica muito boa é você ficar ligado nas hashtags que o TikTok te manda toda semana. Fica ligado que essas hashtags são muito boas para você viralizar e o seu TikTok crescer bastante durante a semana. Porque, digamos que Uau! essa hashtag que foi lançada viralizou e Uau! o seu vídeo tá lá, ó. Tem a probabilidade, né? de você, ó, pá, disparar na frente também, beleza? Então fica ligado aí. Galera, uma dica muito importante é o seguinte, eu vejo muita galera, tipo, gravou um vídeo de humor e lá ele na hashtag, ele colocou a hashtag maquiagem. Mano, é, tem uma probabilidade muito grande do seu vídeo flopar, porque, tipo assim, o seu vídeo não é de maquiagem, é de humor. Então, tipo assim, a galera que vai entrar na hashtag, ela vai ver que o seu vídeo é de humor e ela tá colocando cor de maquiagem. Então, não faz sentido. Então, usa as hashtags que... O padrão do seu vídeo pede beleza. Se ele é humor, coloca de humor. Se ele é de maquiagem, coloca as hashtags de maquiagem. E se ele é de game, coloca as maquiagens. <risos> coloca as hashtags de maquiagem. Beleza, eu acho que eu mostrei tudo aqui agora, né? Mas é basicamente isso. Beleza, fica ligado muito nas hashtags. Use as hashtags do seu vídeo.